Bom pessoal, boa noite, bem-vindos à quinta aula do, desculpe, a quarta aula, já estou me adiantando, a quarta aula é, ao vivo né, do, nosso, do nosso curso de Jornalismo de Dados para Coberturas Locais. É, eu sou o Juan Torres, sou o coordenador do curso. É, hoje estamos aqui com é, os instrutores do módulo 4, espero que tenha sido um conteúdo é, proveitoso para todos. É, quem comandou esse módulo foi a, essa super equipe da Fiocruz, né? É, o Diego Xavier, a Mônica Magalhães e o Rafael Saldanha, que vão, então, é, comandar nossa, nossa aula ao vivo de hoje. É, como sempre, né? Como de costume, se vocês tiverem dúvidas, vou pedir para vocês já irem colocando no chat. Uh, e vou pedir para. Vou passar já de imediato a bola para o para Mônica, para o Diego, para o Rafael. É, queria antes também de passar é, agradecer também, né, aos três pela, pela participação no curso, por terem aceitado o convite. É, acho que foi um, um desafio bacana para todos, ter, ter produzido esse conteúdo e, e enfim acho que uh, o módulo faz um, um passeio muito interessante, né, pelo, por esses dados de saúde, né, que são tão importantes para quem faz para quem trabalha com jornalismo de dados. É, a Mônica fez essa primeira introdução com todos os sistemas de saúde né, que a gente tem acesso no DataSus e que, e que podem nos ajudar a criar nossas pautas. É, depois o, o Rafael passou por toda a, a monitora COVID, né, que nesse, nessa época, nesse ano, tão marcado pela pandemia. É, foi um sistema criado aí pela Fiocruz muito interessante, que nos dá de diferentes visões em relação ao, ao comportamento é, da pandemia e o Diego que arrebatou aí com essa visão de regionalização nos alertou para a importância de da gente é, fazer essa análise no âmbito da, da região de saúde é, o que é uma análise um pouco mais ampla e mais completa né do que a gente está acostumado a ver aí nas, nas matérias de municipal ou estadual enfim é, eu acho que é, é, um, é um momento muito interessante do módulo e depois trouxe aí para a gente fazer aquelas curvas é, com as taxas né, de, de, de óbitos e casos, é, já no SQL, já metendo a mão na massa. Então, gente, é, bom, é, obrigado mais uma vez por todo esse conteúdo, por todo esse passeio, pela, por esse, essa informação, essas informações, esses dados tão robustos e importantes para a gente. É, passo a bola para vocês e vou aqui desligar minha câmera. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode começar pela questão do desafio né? que a gente propôs. A ideia de tentar trabalhar com... A gente colocou a questão de Manaus, mas eu espero que, o... apesar de parecer pesada a questão da programação de SQL, ela, no fundo, está trazendo para a gente uma coisa bem simples. Né? A gente está tentando fazer análise comparativa... Então, a gente precisa fazer uma taxa, né? a gente precisa ponderar por uma população uh, e depois a gente compara essas curvas. É, então, eu vou abrir o, o, o DB Browser, o software, e aí eu vou mostrar para vocês a resolução do desafio. Deixa eu achar ele aqui. Um... Bom, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Acho que tem tanta coisa aberta. Pronto. Opa! Ok. Então, a, o primeiro passo, né, retomando aí a, aula, a aula prática, o primeiro, pra, o primeiro passo é a gente criar o banco de dados. Né? Então, vou vir aqui em criar o banco de dados... Isso aqui, relembrando, isso que a gente já viu na, na aula prática, deixa eu colocar aqui na pasta do curso, para não bagunçar. Ah. Ok. Pronto. Então, a gente cria o banco de dados e depois a gente começa a importar as informações. Né? Vou tirar esse negócio daqui. Então, primeiro, eu vou puxar o banco. Do o banco do Brasil I.O. Ok? Aqui eu vou dizer né, que o separador nesse caso é vírgula, e o encoding é o TF8. Aí ele levanta esse banco para a gente. E depois eu vou trazer aquele outro banco que tem a população, né? Para a gente calcular a taxa e o código de região também, que está naquele outro banco. Então vamos lá. Essa tabela aqui que vocês receberam. Aqui nesse caso eu tenho que alterar, né, para ponto e vírgula e o encode é ISO. Pronto. Então a gente trouxe essas duas informações e agora eu vou abrir o SQL, tá? O SQL é esse aqui. Vocês também receberam. Então voltando aqui a, a, a essa a essa a essa aula, né? Então a gente nessa primeira parte aqui a gente está juntando as duas tabelas, né, baseado no código. O código do IBGE. Esses dois códigos aqui vão estar juntando essa informação. Então, a gente vai criar essa tabela. Eu, quando eu montei a aula, eu montei a aula sempre criando tabelas, até para mostrar mais ou menos o caminho. Né? Quando a gente volta aqui, a gente vê o caminho do que, que a gente está fazendo. Quais são essas tabelas. E depois, na hora de juntar, fica mais fácil também. Então, a, quando eu passei esse código, o código trazia aqui o município do Rio de Janeiro. Né? A região do Rio de Janeiro e a UF a, a, a proposta do exercício era a gente vir nessa, nessa tabela curso aqui que a gente acabou de criar e a gente identificar e substituir o código ah, para o município de Manaus. E depois vocês podem fazer para qualquer um, né porque o código vai ser o mesmo. Então, esse aqui é o código do município, a gente só vai copiar ele aqui e vou vir aqui e vou alterar aqui. Este... Vou vir e pegar também o código da região, que é essa aqui, copiar e colo ele aqui. E aqui o código da UF. O código da UF, lembrando, né? O código da UF, esses códigos seguem uma hierarquia, então 13 vai ser os dois primeiros dígitos. É o código do, do estado, né? Depois a gente tem um sequencial para o município, para a região e depois aqui para a UEF. Então eu fiz isso aqui para, para os casos, né? para a taxa de casos, e eu vou fazer a mesma coisa ali embaixo para óbito. Né? Vou copiar aqui e vou colar aqui na de baixo, no lugar do Rio de Janeiro. Mesma coisa para a região. E a mesma coisa para a UEF. Substituir aqui por 13, certo? Eu só vou alterar aí, nessas duas, nessas, duas, nessas duas partes. Porque depois ele vai criando as, as tabelas para mim. E a partir daqui para baixo, ele vai chamar as tabelas com o mesmo nome. Para fazer o cálculo da média móvel, o cálculo da taxa. Então, não preciso modificar mais nada. Basicamente, é só isso que a gente precisaria fazer. E aí, a gente roda de novo o script. Né? Então, eu vou rodar aqui. Primeiro, criar a tabela da taxa do município de Manaus, a taxa da região e a taxa da UF para casos. Ele fez para mim. Aí eu junto essas três tabelas para casos. né? Se eu der só o select aqui, eu já consigo fazer a comparação. Né? Pela data aqui, eu tenho o estado do Amazonas, a região de Manaus e o município. Como eu estou trabalhando com taxa, ó, vocês até percebem que a taxa aqui do município é maior, porque eu tenho muito mais casos por uma população menor, é né, um denominador menor. Então, eu acabo conseguindo fazer essa comparação. E olha só que interessante aqui, ó, mais ou menos aqui nessa data, eu já tenho essa, essa, essa alta aqui que tem a ver já com a questão da interiorização. Ah, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para óbitos. Só rodar o script, já é substituir o código. Eu rodo o script e agora aqui eu crio, unifica essas tabelas. né Essa função do inner aqui, o inner join está juntando essas, essas três tabelas que eu criei aqui em cima, base, segundo a data, né? e, e tanto a data, deixando igual, né? a data do, da região com a data da UF, a data do município com a data da UF. Então, quando eu crio isso aqui tudo, baseado em um código único, no caso aí a data, eu consigo fazer essa junção das tabelas. Aqui o óbito, olha só que interessante, né? A gente teve aqui, principalmente ah, no estado todo, né? Mas principalmente em Manaus, teve uma recontagem aqui num período mais recente, né? Ah, eles estavam recontando o óbito lá, reclassificando e tal, e a gente teve esse, esse disparo aqui, né? E aí depois, quando a gente vai trabalhar com média móvel, fica aquela confusão, se está subindo, se está descendo, enfim. Ah, agora aqui a gente vai fazer o cálculo da média móvel, né? Eu crio agora aqui as tabelas, aí lembrando, essa tabela TX, a média móvel de casos por município, é essa tabela aqui em cima. TX, média móvel de casos. Então, a programação sempre está puxando a tabela anterior que a gente tinha criado. né? Então, eu vou criar aqui a média móvel para os casos no município, a média móvel para a região, e a média móvel para o estado, para casos, né? Depois eu junto tudo de novo. E ele cria uma nova tabela, agora essa tabela aqui, média móvel de taxa de casos para a região, para o município e para o estado. E se eu fizer só o select, aí eu consigo comparar. Olha só, como já fica mais visualmente adequado. Né? E de novo aqui, eu tenho a taxa do estado, mas basicamente ela segue mais ou menos o comportamento geral da taxa do município, porque a maior parte da população lá do Amazonas está... Está em Manaus, mas esses comportamentos assim, ó, diferentes, é, eles apontam para a gente essa, esse processo da saída da doença do, do, da capital para os municípios do interior. E aqui a mesma lógica para óbitos. Do município, da região e do estado. Depois a gente junta tudo nessa tabela, usando o inner join e depois só com o Select, a gente já consegue fazer o gráfico aqui. Então, aí, a curva, tá vendo? Aquela curva, aquele ponto muito alto que a gente tinha ah, para caso e só, né? aquela recontagem, aqui com a média móvel, a gente já consegue ah, suavizar um pouco aquele, aquele pico. Né? Aqui a gente está vendo ó, que o, a região responde por um número de óbitos muito maior do que, do que o estado, né? e essa região, basicamente, é o comportamento da curva do município de Manaus. Né? Então, a proposta do exercício, pessoal, era vocês estarem fazendo essa análise aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Opa! Pronto. Aí eu queria saber de vocês, se tiveram alguma dificuldade, alguma dúvida para desenvolver, se conseguiram entender o código. Lembrando que lá também você pode muito bem trocar o a região por um outro município, um município vizinho. E aí você pode estar comparando o seu município com municípios vizinhos e depois, a, a interessante do ponto de vista do jornalismo, a gente buscar a, as medidas que os governos locais, principalmente, tomaram. Né? Não foram poucos os casos que a gente viu um município abrir e um município fechar ao lado, né? um município vizinho ao lado fechar, sem considerar a rede de atenção. E a rede de atenção, principalmente para a UTI, era a mesma. Então, todo mundo estaria compartilhando os mesmos recursos. Nesse sentido, tomar medida isolada para o município acabou contribuindo de forma significante para o volume de óbitos que a gente está observando hoje. Ô Diego, é, o Luciano está colocando a mesma... Eu não sei se você está conseguindo visualizar o chat aí, ele está colocando uma questão de que teve um erro... Uh, um erro muito parecido, não engano, talvez o mesmo que foi colocado lá no no chat, né, no, no nosso chat do curso. Uh, a partir da linha 115, ele está um, tá, tá dando erro no Create Table e a partir daí ele está dizendo que tudo está dando erro. Você tinha é, colocado é, uma dica é, em relação a isso lá no chat, né? Isso, eu respondi lá no chat, Luciano, pode ser que tenha se perdido alguma... alguma ou entrada alguma sujeira no código, né? porque agora mesmo eu acabei de reproduzir exatamente o mesmo código, aí ele está funcionando. Eu vi a sua mensagem no chat, né? eu até respondi ah, sugerindo que você substituísse essas linhas, ah, principalmente essas linhas no começo, pelo que eu tinha postado lá. Ou você abre o SQL de novo, a SQL que a gente mandou antes de novo, porque não é para estar tá dando erro, né? ele está funcionando. Então, provavelmente pode ser alguma coisa no teu código, que tem entrado... a ah, Alguma, alguma, alguma sujeirinha no pódio. Às vezes acontece, né? A gente acaba mexendo um pouquinho, aí qualquer detalhezinho o, o, o algoritmo não roda, né? Certo, Luciano. É, a dica que eu dou, Luciano, tenta, como o Diego falou, baixar de novo o SQL, é, o código só, né? Coloca ali no, no DB Browser e tenta rodar a partir da, da, da, de onde estava dando erro, né? É... E aí, qualquer coisa, posta de novo lá no chat, se, se você não conseguir, ou se continuar dando erro, que aí é, a gente vê como é que a gente pode ajudar. É, o que a Larissa está falando, que ela, tá, ela falou assim, confesso que eu me confundi um pouco na quantidade de tabelas que tem que criar. <risos> tá bom, Larissa, olha só, eu vou compartilhar aqui de novo, para explicar mais ou menos qual que é a lógica, né? Ah, como a gente, no final, a gente está querendo comparar aqui dentro do software ah, essas taxas, já aproveitando esse recurso, ah, o que, que a gente vai fazendo aqui no código? Primeiro, A primeiro, primeira tabela né, que eu crio essa tabela que tenta juntar. Depois, eu vou criando uma tabela em separada com a data para cada unidade de análise que eu vou estar usando. Então, por exemplo, primeiro eu crio uma, uma tabela da taxa, está vendo? Essa taxa mu uh, C, né? essa tabela ela está entrando aqui depois ó olha aqui ó ela está entrando aqui para juntar todas elas e possibilitar esse cruzamento aqui tanto quando eu faço o select tá vendo ele já aparece para mim aqui automaticamente poderia não usar poderia você poderia fazer só com selects mas depois na hora de ser juntar você teria que criar um, um, um código a, a select em cima de select entendeu então ficaria um pouco mais confuso de explicar eu acho, porque aqui, quando a gente volta aqui, ó, a gente vê todas as tabelas que a gente criou. E você pode também, se for uh, uh, de interesse, você pode vir aqui depois e baixar essa tabela. Você pode vir aqui depois e exportar essa tabela né, como um CSV. E aí você pode abrir num outro software, num Excel, enfim, em algum outro software, para você fazer um gráfico mais bacana. Né? só que ela já vai sair com as três linhas, vai sair exatamente assim, ó, a, a, a tabela quando você exportar. Eu tenho a data aqui, que fez a, a junção da informação, e aí eu tenho a taxa já por estado, região e município. Então, você pode, a, tanto depois exportar isso, às vezes, principalmente em jornalismo, às vezes a gente tem o um pessoal lá da diagramação, né? que vai fazer o gráfico bonito e tal. É, então, de repente, você exporta essa tabela, e aí a pessoa lá vai... Vai fazer essa diagramação. Mas a lógica é que cada uma dessas tabelas ó, que eu crio, ó, essa aqui por região, por município, por UF, depois eu junto elas todas aqui usando o inner join e só com esse select eu já consigo visualizar. No fundo, a gente cria a três tabelas aqui, que depois se tornam uma só, tá vendo? Txmm Caso. Essa tabela aqui, depois a gente vai usar ela para fazer a média móvel, tá vendo? TXMM caso, entra aqui, eu vou fazer o select para o município, para a região, tá vendo? Mas eu estou puxando tudo da mesma tabela. Então, eu crio três tabelas para montar a tabela de taxa, depois eu uso essa única tabela para fazer a média móvel. Então, essa é mais ou menos a lógica que a gente está usando. E depois você pode exportar, ó, aqui já está com a média móvel, depois se eu exportar a só essa tabela aqui, ó, eu já tenho as médias móveis para as minhas três unidades de análise. E, novamente, eu posso exportar isso aqui para um Excel, com um software bacana de gráfico, ou ficar com esse aqui. Se bem que esse gráfico aqui eu achei bem interessante, sabe? Eu acho que ele é bem prático para você fazer essa análise na hora que você está desenvolvendo, né? E depois o resultado, você exporta essa tabela, e aí alguém de de design, vai fazer um gráfico mais bacana, né? Que não é muito... Pelo menos não é muito a minha praia fazer um gráfico bonito. O Rafael manda bem nisso aí, eu não. Legal, Diego. Ô, Diego, deixa eu te, é, te perguntar ali. Aquele gráfico que você mostrou agora, talvez seja legal é, dar, uma, dar uma interpretada nele ali, né? Principalmente pelo que a gente já sabe que, que, que aconteceu em Manaus ali, para o pessoal... É, para a gente poder ter uma interpretação Sim. de vocês aí, né? Que são os especialistas nessa interpretação de dados de saúde aí. Sim, uma coisa importante que a gente observou nesse processo da pandemia é que... Deixa eu fechar aqui. Pronto. É que a, a doença, ela chegou primeiro nessas grandes cidades, né? E depois ela apresentou esse processo de, de interiorização. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, aqui eu estou falando de, de casos, né? Quando eu olho aqui, por exemplo, essa curva ah, de Manaus, essa curva azulzinha, ó, eu tenho esse comportamento aqui da taxa. Ele mais ou menos define o comportamento do Estado, exceto quando eu ando para frente aqui um pouquinho no tempo, está vendo? Enquanto eu tenho aqui a região de Manaus na curva azul e a, a, o município de Manaus, desculpa, o município de Manaus na curva azul, a região de Manaus na curva vermelha, já num processo mais de, de diminuição, eu tenho o um Estado apresentando um aumento. Né? Esse aumento aqui, ele tem uma relação direta com esse processo de, de da doença estar tá andando, da doença estar tá se interiorizando. Né? Então, essa, essa grande primeira curva aqui, e quando a gente faz isso para vários estados, vocês vão ver mais ou menos esse comportamento. Tem esse primeiro, primeiro pico aqui, que basicamente diz respeito às grandes cidades né? ah, de um determinado estado, e quando você anda para cá, você começa a ver se esse descompasso, se você compara o estado, em relação aos municípios maiores, principalmente a capital do estado. E a mesma coisa acontece para o óbito, mas com uma defasagem um pouco maior, porque o óbito ele demora um pouco mais para estar tá, é, tá evoluindo. Né? Então, olha só, quando eu tinha uma taxa bem alta aqui no município e na região, eu ainda tinha uma taxa baixa aqui no estado. O curioso é que no, no quando a gente pega os, os municípios uma alta letalidade, principalmente Manaus e o Rio de Janeiro, a a a taxa de óbito ela praticamente ela acompanha a o, o município, né, A capital, o, o Rio de Janeiro e Manaus tiveram assim uma letalidade muito alta, muito alta. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que está acima de 10% é, por cento de letalidade, né? Dos casos de letalidade. A gente não viu isso ainda. Em, lugar nenhum do mundo, né? São poucos os lugares que você tem uma taxa aí acima de 6, 7. Mas o Rio de Janeiro não, o Rio de Janeiro está com 10 e, e, embora tenham feito mais casos, é, mais testes, né? E à medida que você aumenta o número de testes, você espera que essa taxa de letalidade caia, no Rio de Janeiro isso não está acontecendo. A taxa de letalidade continua muito alta. Dá para ver isso lá no, no Monitora Covid, se vocês forem na, na parte de taxa, né? É, é, é, taxa aí vai ter taxa taxa acumulada e embaixo vai ter um gráfico de letalidade e até assustador o que está acontecendo no Rio de Janeiro que não era esperado e aí várias questões podem estar tá explicando isso né a gente teve a questão do é, dimensionamento de oito hospitais entregaram é, sete hospitais né na capital entregaram só um a gente tem uma uma população no Rio de Janeiro muita muita densada né 5 mil pessoas por quilômetro quadrado, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, então as pessoas estão amontoadas mesmo, e essa questão da desigualdade, né? você tem muita favela, então a condição de vida dessas pessoas é bem precária. Talvez isso explique também a parte dessa alta letalidade, mas para alguns estados, se depois vocês forem lá e fazer o que a gente fez aqui, só alterar esses códigos aqui, provavelmente vocês vão ver esse comportamento um pouco mais é dissociado. Você vai ver uma grande curva aqui no, na capital e depois uma grande curva aqui no estado que, que fica mais evidente esse processo da, da interiorização da doença. Legal, Diego. É, bom, o pessoal acho que está meio tímido hoje de fazer pergunta. Eu então vou aproveitar e vou, vou continuar fazendo minhas perguntas aqui. É, vem cá, é... Uma curiosidade que eu fiquei vocês com essa questão da regionalização, né, da importância de analisar a região. Vocês aí na Fiocruz, Cruz, enfim, já é, tem alguma alguma região específica, alguma cidade, algum município que vocês tenham visto realmente que como teria sido importante analisar a região e não o município, é, algum específico assim que você possa destacar, para até o pessoal de repente tentar também é, depois reproduzir as curvas na, no, no código que você passou especificamente desse município dessa região e ver essa diferença. Tem algum que vocês tenham analisado dessa maneira? Olha, Luan, assim, acho que eu, a Mônica e o, o, e o Rafa podem complementar, mas a, desde o início da pandemia, a gente viu, que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a, que já tinha uma organização melhor desse processo de regionalização, eles correram atrás disso mais rápido. Então, eles já definiram as regiões e começaram a ter, a adotar critérios conjuntos desses municípios para tomar alguma decisão. São Paulo fez isso um pouco depois, São Paulo ficou um pouco na confusão entre, entre municípios, os municípios brigando, até em São Paulo teve um tempo bastante interessante, depois que eles fizeram né, essa questão da regionalização para o plano lá deles, é, começaram a aparecer os municípios é, rebeldes, rebeldes, e aí tem um município que é interessante até, ao contrário disso que você estava falando, não um que deu certo, mas um que deu muito errado, que é o um município de registro, que está dentro dessa região lá no perto de Santos, ali e tal, que eles tentaram fazer essa, essa adotar essa regionalização para tomar medidas, olha, vamos todos os municípios do, do, da, dessa região fazer um isolamento mais intenso, não agora vamos começar a relaxar. E Registro foi um rebelde que, que tomou decisões ah, isoladas e depois sofreu um impacto por conta disso. Né? Ah, Santos também é um, uma região bastante interessante, no começo da pandemia, Somente o município de Santos chegou a ter entre 70% e 80% das pessoas internadas de outros municípios, aí, é a que, aí fica mais evidente a questão da, da regionalização, né? Você tem um município polo recebendo aí 70%, 80% de outros municípios que não estavam fazendo isolamento, enquanto Santos estava fazendo isolamento. Então, chegou a um nível que... Santos não tinha mais capacidade de atender os seus residentes, porque eles faziam parte dessa rede e os outros municípios da rede não estavam fazendo nenhuma medida restritiva, entendeu? Então, você acabava sobrecarregando o município polo. Então, se a gente começa a olhar por esses municípios, essas curvas epidêmicas no tempo, a gente começa a entender a importância do que deveria ter sido feito e não foi. Mônica Rafa, se quiser complementar. É, eu ia falar que o melhor exemplo para ver como a rede funciona foi o Rio Grande do Sul, né? que desde o começo já estava pensando com, com essa lógica de, de regionalização. E é, é um bom exemplo para fazer essas, essas análises, para ver como funciona. E maus exemplos a gente tem vários, né? tem o próprio Rio de Janeiro, São Paulo que conseguiu no meio do caminho mais ou menos se acertar, o Nordeste também se comportou bem diferente, os estados se comportaram bem diferentes, mas eu acho que para entender o processo, acho que o Rio Grande do Sul é o melhor exemplo para ver né, como é que as curvas se comportaram. E, contribuindo aí, eu acho que é importante sempre diferenciar a análise de... Estado, região e município. Né? Quando a gente vê um, o Estado subindo o número de casos, é, é sempre complexo a gente generalizar esse comportamento do Estado, como se fosse o Estado todo, de uma vez só, em todos os seus municípios, tendo o mesmo comportamento. É sempre importante, ao analisar o dado de Estado, a gente diferenciar as regiões, capital interior. Dentro da capital mesmo já vai ter grandes variações, principalmente com, com capitais grandes, né? bairros, enfim, quanto mais granular o dado que a gente trabalhar, mais precisão a gente tem sobre o que a gente está falando. Como se a gente não tem acesso a um dado muito preciso, granular, que fale ali o bairro, o lugar que a pessoa mora, o dado já vem como região, já vem como cidade, não é que a gente não possa usar, a gente deve usar, mas sabendo das limitações que esse dado apresenta. A gente não extrapolar por exemplo, que todo município está tendo esse comportamento, que todos os municípios de um estado estão tendo o mesmo comportamento. É sempre importante lembrar dessas limitações. Legal. É, Diego, a Larissa aqui agradeceu a sua explicação lá das tabelas, ela disse que é, esclareceu para ela, e ela está ela tá colocando aqui que ela queria fazer uma análise. Por acaso, né, ela está no interior do Rio Grande do Sul, justamente, na região de Santo Ângelo. Aí ela disse que queria fazer uma análise. Talvez seja legal você, de repente, mostrar aí também de novo no código, procurar, ver como é que faz. Acho que é uma outra oportunidade de fazer de novo o exercício ali. Vamos lá. Ah, deixa eu abrir aqui. Então, Larissa, é Santo Ângelo, né? eu estava até olhando aqui, como é que você vai fazer? Você vai procurar aqui o nome do, do, do teu município, Santo, Santo, Santo Ângelo é o município, né? Eu não sei se nesse, se nesse banco já tinha caso em Santo Ângelo, é um banco um pouco mais antigo do, do Brasil I.O. Mas sei lá, tem, se tiver algum município vizinho, deixa eu olhar aqui no, no, no chat... Se tiver algum município vizinho, Larissa, que você puder apontar para a gente, Oi, cadê o chat? Tenta Ijuí. Juí. Ijuí. Ijuí. e I... opa. Ijuí. É Iju... I... isso? Aqui. Deve ser isso, né? 43, ó, esse é o Rio Grande do Sul. Ah, tá, mas quais são os municípios que estão dentro dessa, dessa região, né? A gente já sabe que o código é esse aqui, ó. 403. Então, se eu colocar ele aqui, ó. 403, ó, vai aparecer. Ijuí. Deixa eu diminuir isso aqui. Ijuí, não, deixa eu tirar Ijuí aqui do filtro. Pronto. Agora eu estou pegando aqui, ó. São esses municípios. A Juricaba, São Valério. Por aí vai. Né? Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso vir aqui copiar esse código aqui, por exemplo. Vamos supor que eu quisesse comparar esse ajuricaba com... Deixa eu apagar aqui. Ó. Agora é uma parte chata. Eu tenho que apagar isso aqui tudo. Deixar só o banco curso. Deixa eu deletar isso aqui. Mas o código está pronto, então você tira esse, esse daqui, ou você cria um novo banco, né? também não precisa apagar tudo, você pode criar um banco novo e rodar de novo a programação. Como já está tudo aqui, para a gente não perder tempo, apagar aqui rapidinho e a gente já faz. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou pegar o código da região lá, Ijuí, de Santo Antônio, né? Vou copiar ela aqui. E só vou alterar aqui. Altero ela aqui. Colo ela aqui e colo ela aqui no de baixo. O código da região. E aí eu escolho o um município, né? Dessa região, Vamos pegar aqui, vamos pegar esse aqui, ó. A Ju e o Cabas, Coloca ele lá. E aqui embaixo também. O código da UF é 43, tá vendo? Rio Grande do Sul, código IBGE lá é 43. Então aqui eu mudo para 43. E aqui também. Pronto. Aí é só eu rodar o script de novo. Eu vou rodar aqui e juntar, e aí ele vai fazer para mim os casos, né? Taxa de casos, está lá. Aí eu olho aqui, ó lá. Rio Grande do Sul, a região lá que está aquele municípiozinho, e aqui a taxa do município. Está vendo? Em alguns casos, isso é interessante, é bom apontar. Em alguns casos a gente tem caso negativo, tá, pessoal? Isso é um, um, um problema a, dessa base de dados. Às vezes o município informa. E depois corrige, não, na verdade, esse caso não é meu, o caso é do vizinho, o cara, a, a, o, o indivíduo às vezes morre no município, o município registra ele como residência, mas depois confirma que não, que foi só o local que ele morreu, não foi o local ah, onde ele teve o problema. Então, para alguns locais, a gente tem, infelizmente, isso acontece no mundo todo, tá? Se vocês forem dar uma olhada, por exemplo, na, na, nos casos na Espanha, é uma coisa bem maluca que aconteceu lá também. Aqui aos óbitos, ó. percebam que o Rio, o Rio Grande do Sul ainda está na tendência de estabilidade, a gente não tem aquele comportamento que a gente vê em Manaus já de queda, ó, mas a gente tem pouco óbito aqui nessa, nessa, nessa região, uma taxa baixa até, e por município aqui nem chega a aparecer, tá vendo? Isso é um problema para os municípios né? você tem pouco caso, então às vezes você fazer uma análise dessa que você precisa de um pouco mais de informação, você não consegue, porque... É muito pequenininho, né? o município não, não chega a, a ter volume para você conseguir fazer os casos. Ah, aqui, por exemplo, ele está dando erro porque está tá tá zerado. Né? Eu fiz tudo certo aqui. Espera aí, deixa eu rodar isso aqui de novo. Hum. Não, esse aqui eu não criei. Deixa eu criar aqui, tá vendo? Eu já fazendo besteira, eu tinha esquecido de criar esse. Aí quando eu pedi aqui a média móvel, ele não fazia. Agora ele foi. Esse aqui foi. Mx Carlos. Perdi aqui é alguma coisa. Ah, tá. Esse aqui, esse aqui, e esse aqui. A média móvel. Tá? fazendo a média móvel aqui para a região lá. Então, a gente fez as taxas e agora a média móvel. tá vendo? Rio Grande do Sul subindo e ainda um pouco estável, com tendência de diminuir. Na região, olha só a diferença, tá vendo? Ela tem uma contribuição da, na, no comportamento da taxa no Estado, mas a gente vê que o nível é bastante diferente. Ó. O nível já está aqui embaixo. E quando a gente olha o município, a gente tem os negativos, a taxa é alta. ah Atenção, Larissa. Às vezes a gente tem uma taxa muito alta ah, para um município que tem uma população pequena, que a gente chama de flutuação aleatória do indicador. Isso acontece porque você tem é, pouco evento e uma população muito pequena. Então, você imagina que eu tenha um caso só em um determinado mês, um determinado dia, e no outro dia eu tenho dois. Então, dobrou. Quando você faz a taxa, você tem a falsa impressão de que é uma taxa muito alta. né ah Está muito acima até da taxa do Estado. Mas não, provavelmente esse município tem uma população muito pequenininha. Aí acontece esse, esse fenômeno. né? Então, se a gente tem populações pequenas, a tendência é que a gente tenha uma taxa alta, mesmo com pouco evento. Nesse caso, é importante você trabalhar com número absoluto. Tá bom? Isso é bem comum quando a gente trabalha com, em epidemiologia. E aqui, para os óbitos na média móvel. Tá vendo? Rio Grande do Sul lá em cima e se mantendo ainda aqui a região, a gente tem pouca variação, é um outro outro óbito, e o município nem chega a aparecer, esse município aqui, provavelmente não tenha tido óbito muito relevante. Tá bom? Então, cuidado quando for fazer essas taxas, tá? Para não, não acabar desequilibrando esse, é, não fazendo uma interpretação enviesada. Acho que, a Mônica, acho que a Mônica fala um pouco disso na aula também, não, Mônica? Não, na aula, eu falei só de sistema de informação e saúde. É, a Larissa está perguntando se ela poderia relacionar essa análise com as medidas do Estado. Sim, eu acho que o mais bacana, que eu acho que até o pessoal do jornalismo aí pode fazer, é dar uma olhada na, nas medidas de combate, né? Aí apontar essa confusão. Eu acho que tem um caso emblemático aqui em São Paulo, que foi o caso do shopping, né? acho que todo mundo acompanhou, você tinha um shopping que abriu a metade, outra metade não abriu, porque um município estava de, de, de quarentena e o outro disse que não tinha mais problema. Então, eu acho que um trabalho bastante legal é olhar esse comportamento dessas curvas e depois ir atrás desses decretos, né? para tentar entender essa, essa, essa divergência que, que acabou acontecendo, e acho que é um dos principais problemas que a gente teve na, na pandemia, que foi o cada um por si, né? O pessoal não considerou os vizinhos, o pessoal não considerou o que estava que acontecendo com o município que faz parte da mesma rede, todo mundo ia usar a mesma UTI, mas os caras ignoraram isso, os caras falaram, não, meu município vai... E o pior foi o seguinte, né? Porque a gente tem visto isso agora, somente chegando na época da eleição, é, como a, o município historicamente dentro do SUS ele tem uma, uma, uma autonomia para tomar as decisões é, virou um embate político né? então tem muito município naquela época tentando resolver o problema da pandemia na caneta, na base do decreto e, e se a gente for olhar os municípios que tiveram um pior comportamento a, eu cito aqui por exemplo o estado do Mato Grosso o estado do Mato Grosso hoje tem uma taxa acima da taxa do Amazonas ah, de casos e óbitos ah, no estado, e eles lá fizeram as coisas todas equivocadas, os caras acreditaram que a doença não chegava porque ela era lá muito quente, depois acreditaram que a coroquina o kit covid, vocês podem até procurar esse tempo kit covid, o Mato Grosso distribuiu kit covid para todo mundo, e não funcionou. Ah, então, mesmo sendo um estado mais rico, com maior recurso financeiro e de saúde, as taxas lá de letalidade, óbito, ultrapassaram o Amazonas, que é um estado que tem uma carência, tem distâncias enormes, as pessoas vão de barco para se tratar em Manaus, né? Então, eu acho que cruzar essas informações, as atitudes que os gestores locais tomaram, questão de, de uso de medicamentos sem comprovação, decretos divergentes dentro de uma mesma rede de atenção de UTI, eu acho que traz um pouco da história que só os dados não contam, né? E eu acho que vocês, o pessoal do jornalismo, tem mais essa sensibilidade para ir atrás dessa informação. Larissa perguntando aqui. É, a Larissa está perguntando se o tempo desse gráfico é por meses. É dia, Larissa. É por data de evento, é por dia. Beleza. Oh, acho que é mais para a Mônica essa pergunta que eu tenho é, isso é possível a gente de repente fazer algum tipo de cruzamento com internações e, e aí dentro das internações é o que eu me pergunto se dá para a gente ver UTI, por exemplo, diferença de internação de, de SRAG, por exemplo por, por internação normal internação por UTI como é que a gente poderia ver isso lá no no tab no TabNet, não sei Juan dá, dá para integrar todos os dados, fazer análise de casos, de óbitos, de internação, só que aí a gente vai usar é, sistemas de formações diferentes. É, e aí o problema é ver se os sistemas de formação estão na, na mesma, no mesmo período, se eles estão conseguindo é, atualizar os dados com a mesma... É, tem que, na verdade, tem que ter cuidado com, a, com o período de atualização dos sistemas. Porque a gente tem um sistema de mortalidade que, que o tempo é diferente do de, de notificação, que é diferente da internação. Mas o que a gente tenta fazer sempre é integrar essas três informações. Né? Sempre prestando atenção e, e as peculiaridades de cada sistema de informação. Mas dá para cruzar sim, dá para integrar todos os dados. Legal. Aí o caminho seria baixar ali pelo TabWin, pelo microdado mesmo, né? Ou pelo é, TabNet? Não, não. Olha só, pra, isso aí, aquele caminho que eu mostrei no TabNet, é para uma situação geral. Para a Covid, como a gente tem uma, um, um período ainda muito novo, tudo é muito recente, eu até, a gente até mostrou isso na aula do sistema de formação, a gente tem alguns sistemas que tão, são mais importantes de, de avaliar que é o, o, o Civep Grip, o ESUS, e tinha um que acabou, que era o é, HATCAP. Então, assim, é, o SIM tem alguma coisa já de COVID, mas, assim, aquele que eu mostrei na aula é mais para situações em geral. Para COVID, a gente ainda tem um, uns protocolos um pouco diferentes. Né? Então, assim, a gente tem do SIM, mas não naquele caminho que eu mostrei. Eu acho que ainda não naquele caminho que eu mostrei na aula a gente pode ver usando o Gripe quando a gente quer estudar óbito, por exemplo. Entendi. Legal. Porque, assim, é. o, o DataSuite, na verdade, assim, cada sistema, Juan, tem uma, uma finalidade de captura da informação. Então, quando a gente a pega, por exemplo, o, o, sim, o SINASC, eles são universais, né? mas o SH, por exemplo, de internação, ele usa a, a tal da AIH, que é a Autorização de Internação Hospitalar, que gera o pagamento. Né? então boa parte das informações ele é bem preenchido, ele tem bastante informação, mas demora um pouco então hoje a gente deve estar com um dado razoavelmente bom, não sei talvez de abril a março, a gente tem um dado consolidado que dá para tentar entender o que está acontecendo então ele demora um pouco para entrar, mas depois que ele entra ele ainda pode sofrer alguma alteração mas ele demora, porque é da natureza do dado mesmo, o que está que acontecendo na pandemia, que o pessoal está usando o dado de internação de uma maneira mais rápida, é o Civep Grip, que gera um sistema de alerta, de vigilância lá atrás, de 2009, que inclusive o pessoal do InfoGrip usa para fazer aquelas curvas, por... e a gente até usou também fazer a curva pela data do evento, fugir um pouco dessa história do boletim, que dá aqueles dentes, né que a gente viu em Manaus, aquela subida grande, então se a gente pega pela data do evento, usando o Civep Grip, a gente foge um pouco desse problema. Só que a gente não tem o dado mais recente que não entrou, então a gente fica com três semanas aí mais ou menos que a gente não pode confiar das três últimas semanas o dado ainda não entrou, demora um pouco para entrar. Então sempre a gente tem essa questão da defasagem. É, teve uma pergunta aqui, acho que sobre suicídio, bastante interessante. Tá, então eu ia te passar porque ela toca até nesse ponto que que você falou aí da, da do problema da atualização do dado, né? Que demora um pouquinho. É, é o, o Marcos, né? Ele está perguntando Uh, que ele fez uma pesquisa sobre morte por suicídio no Espírito Santo e, bom, ele tem duas dúvidas, uma em relação ao local, se o banco vai trazer o local é, da vítima, acredito que ele esteja se referindo ao local de residência da vítima, ou se é o local onde ocorreu o, o incidente. E ainda sobre essa mesma temática de suicídio, ele está perguntando se já, já dá para usar, é, já tem dados sobre suicídio atualizados para ele que tentar fazer uma correlação com a pandemia. O Marcos, é, no SIM você vai ter a, a, a informação do local de residência, do local de ocorrência, que no caso do suicídio é onde aconteceu, né, o, o acidente, ou e o local de internação, se a pessoa passou por um, por um hospital. Então, a gente tem esses três, esses três locais. É, o SIM, de, no geral, a gente tem um, um, um ano para começar a usar os dados de uma maneira mais robusta, isso, isso pensando de uma maneira geral para qualquer agravo e pensando a, no nível federal para todos os municípios do Brasil, então a gente, para o SIM, que é um sistema mais rápido, é, a gente tem mais ou menos um ano de defasagem para utilizar um dado mais robusto. Então, se, a gente tá, se você está pensando em suicídio, a gente usaria os dados até 2019, por conta do processo. Né? Eu até falo isso assim na aula, o sistema de informação não é simplesmente o um banco de dados, ele vem desde a coleta da informação até todo o processamento, como é que se estrutura, como é que se armazena e como é que se disponibiliza. Então, por isso que a gente tem aí os sinais que o, o SIM a gente mais ou menos usa um ano para ter uma, uma certeza, né? uma convicção maior dos dados. É, mas, se você tiver em algum município que tenha, alguns municípios do Brasil, principalmente os grande, as grandes cidades, eles têm um, como se fosse um site, um tabinete, mas municipal. E aí ele é um pouco mais, é, um, um período um pouco menor né, de defasagem. É, mas assim, porque o DataSus ele vai fechar o banco dele quando tiver todos os municípios é, mais ou menos estruturados. Aí, mas se você estudar algum município específico, você pode ser que você ache esses dados em algum sistema municipal ou estadual. Mas no DataSus a gente demora mais ou menos, para o SIM, né, para o sistema de informações sobre mortalidade, mais ou menos um ano para começar a ter mais convicção de que aquele dado está fechado com uma boa qualidade. É só para exemplificar isso que a Mônica falou, estou é, compartilhando aqui a tela, é, ela mostrou isso um pouco na aula, né? quando a gente usa o, o tabinete, se a gente for lá e pegar o tabulador, seguindo lá os passos que ela deu, é, olha só, a gente tem essas, essas informações aí, Marcos, Ó, por exemplo, aqui, aqui eu estou falando de internação, né? mas eu tenho residência, e o município de internação. Eu posso fazer um, um pedir para o programa rodar e salvar para mim? Eu vou ter essas duas informações. Às vezes isso é muito importante, principalmente quando a gente está trabalhando com fluxo de pacientes, quando a gente quer definir rede de atenção. Né? Então, se você for pelo tabinete convencional, que você baixa lá no, no, no, pela internet, você não consegue essa granularidade de informação. Então, você precisa baixar, baixar o microdado, o DBC, usar esse tabulador para você extrair esse tipo de informação. Então você consegue ver, ah, no caso do suicídio, você vai conseguir ver tem, ah, onde o cara morava, onde o cara morreu. E você consegue ver isso para vários problemas de saúde, internação também, no caso do, da Covid, a gente tem estudado isso para entender essa questão da rede na hora do atendimento, a pessoa mora muito longe, ela pode chegar mal ah, no município que tem UTI, e aí a tendência é que esse cara venha a óbito mais fácil. Isso funciona para todos os sistemas tá? de informação que a gente tem. Só que a gente só consegue chegar a uma escala de município. A gente não consegue ainda A gente ainda não consegue chegar na escala, a uma escala submunicipal. Você, do bairro que o cara mora para o bairro, você precisa de um trabalho um, a, bem mais braçal para fazer. E dá para fazer, só que você precisa já referenciar e tudo mais. Dá trabalho. A gente até faz isso lá na Fiocruz, mas é mais no nível acadêmico. Dificilmente, a Mônica até fez um projeto a nível aqui de, do SAMU, aqui no Rio de Janeiro, mas os caras tinham dado. Então, dado que você tem, o dado o Rafael também participou, dado que você tem esse dado já referenciado, você consegue identificar a residência do cara onde o cara foi atendido, a residência do cara onde o cara morreu. né? A, desde que você tenha o dado, como capturar ele. Pegar de maneira remota assim, a gente consegue pegar para o município, que já é muita coisa, né? Quando a gente olha os sistemas aí no mundo, é, poucos têm essa, essa possibilidade de análise que a gente tem com data DataSUS. Eu queria dar uma palavrinha sobre a parte de leitos, os indicadores e dados de leitos também, só retomando o assunto. O indicador que a gente vê mais sobre leitos na, na mídia por aí são percentual de ocupação, que é aquela continha de leitos ocupados dividido por leitos disponíveis no município, por exemplo. E aí tem uma pegadinha nesse, nesse número de leitos disponíveis. O que, que, que acontece? Uma profissão de saúde da prefeitura, do estado, oferecer um leito, não é só ter a, o leito em cima si, né? a cama lá no hospital. Ele tem que ter equipe disponível para atender um paciente naquele leito, ele tem que ter medicamento, tem que ter toda uma, uma infraestrutura em volta daquela daquela cama né? do leito para você poder falar, o leito está disponível para receber pacientes. E aí, que que acontece? A gente pode ir no hospital, e lá na sala da UTI e ver 10 leitos, 10 camas, lá ocupados ou não, mas tem 10 camas. E se a gente for olhar o dado da prefeitura, ele vai falar, por exemplo, que ali só tem 5 leitos. O que acontece? Quando tem uma demanda menor por leitos, a prefeitura, o sistema de saúde, ela ele desabilita alguns leitos, ele para de ofertar esses leitos não deixa esse leito disponível para receber nossos pacientes, porque a demanda está mais baixa, e aí ele consegue relaxar um pouco as escalas de trabalho, colocar equipamento em manutenção, uma série de atividades do hospital. Aí, quando começa a ter mais demanda, aí você aí a prefeitura começa a ter que habilitar realmente o leito. Aí você tem que colocar mais médicos, mais enfermeiros na, na escala, trazer os equipamentos que estavam em manutenção para trabalho. Então, nem sempre o, o leito disponível que está ali na, no sistema é assim, olha, não tem mais, é, são só esses mesmo. Né? Às vezes, ele habilita ou desabilita muito pela pela demanda que está acontecendo e pelo gasto que ele vai ter em manter esse esse leito disponível para receber paciente esse percentual ele tem, ele é meio escorregadinho de disponibilidade de leitos. Tem que ter um certo cuidado. Legal. É, Mônica, estava vendo né, o tabinete aqui. O sim está de 2019 ainda. A gente já está no final de 2020 e são dados preliminares de 19 ainda. Né? Só tem consolidado de 18. É, Juan, foi o Juan que falou, né? mas é assim mesmo. Ó. Trabalhar com os dados não é simples, né? É o que o pessoal fala, não é para principiantes, mas é, eu acho que o mais importante, porque esse também não é fácil, né? É, é pensar que a coleta do, da, do dado da saúde, né? Usando, pensando nesses sistemas de datasus, eles são feitos nas unidades de saúde. Então, se a gente pensar é, desde a coleta do dado, né, até essa disponibilização, é um percurso muito grande. Então, você imagina, todas as unidades de saúde do país, elas têm que né, informar esses dados para um lugar mais central, que no, nos menores é diretamente a Secretaria Municipal de Saúde, que consolida, que arruma, que é, dependendo do tipo de modo, do óbito, né, alguns óbitos eles são investigados, então assim, não é simplesmente a pessoa morreu e, e entra no banco, ela entra no banco, mas ela tem todo, quer dizer, algumas agravos. ela tem uma investigação, então o dado vai voltar para o município, e aí eles fazem investigação e fecham o caso, e aí isso, a, a, o município passa para o Estado, que consolida todos os municípios, que passa finalmente para o Ministério da Saúde. Então, esse processo é realmente muito longo, o que, assim, é óbvio que se a gente começar a descentralizar, se a gente quer estudar alguns municípios, a gente pode até antecipar um pouco esses dados. Mas eu acho que o importante, assim, de uma maneira geral, é a gente entender o processo né, de, de aquisição desses dados, é, de como, como ele é coletado, para é, a gente saber exatamente o que a gente pode explorar. Né? Mas é porque é difícil mesmo. É, eu acho que a turma né, teve aula com, com, com pessoas do IBGE o IBGE ele coleta os próprios dados né? então ele tem uma, uma metodologia uma sistemática que ele que é muito mais fácil de controlar então eles são os, os é, eles coletam os dados na secretaria no, no, na saúde não o Ministério da Saúde ele cria o protocolo ele, ele faz a fiscalização dos municípios, mas cada município, dependendo das suas características, vai conseguir ou não seguir exatamente todos os passos. Né? Imagina que os municípios têm muitos hospitais, muita internet, muita gente, outros até tem, não têm hospital, não têm internet, tem pouca gente, as pessoas se deslocam. Então, assim é entender um pouco de como se organiza o serviço para a gente conseguir usar melhor os dados que estão disponíveis. Mas, sim, é, a gente, por isso que eu falei, a gente mais ou menos tem, para o SIM, né, que é o de mortalidade, e para o de nascidos vivos, a gente tem aí um ano, mais ou menos, para ter dados mais robustos. É, às vezes não funciona, e eu acho que esse ano também pode não ter funcionado, porque a Covid veio atropelando todos os processos e protocolos. Né? Mas é isso mesmo, não é fácil. Né? E só acrescentando uma coisa... É assim, só acrescentando uma coisa que a Mônica está falando, agora em 2020 eles melhoraram o sistema de, de óbitos dos cartórios, mas o SIM é o dado que a gente chama de padrão ouro, o SIM vai ser um dado que por passar por todas essas críticas, olha, esse dado está inconsistente, devolve para a Secretaria Municipal, a Secretaria Municipal vai para o sistema de vigilância de óbitos, confirma do que, que o cara morreu, por ele ter toda essa consistência, ele é usado para a gente fazer as taxas, as tábuas de, de mortalidade, de natalidade, de longevidade, esses dados vão entrar nos cálculos do IBGE, então tem que ser um dado com o mínimo de erro possível, por isso também ele demora, não dá para fazer a toque de caixa e depois a gente vê que esse dado está errado, e aí a gente vai fazer planejamento com dado errado e consequentemente tudo vai sair errado, então por isso que ele passa por toda essa crítica, até que ele seja um dado consolidado. Então, demora mesmo. Tenho só uma outra pergunta aqui, Juan, da Larissa. Vai fundo. Ela está perguntando aqui. se existe alguma base que mostre o número de médicos disponíveis por município. É, tipo o número de médicos pelos mais médicos. Então, Larissa, eu mandei o link aí, existe o Kines, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Lá você vai conseguir encontrar é, essa informação sobre equipamentos, equipe, pessoal. Ela tem uma certa, um certo probleminha, porque a gente sabe que a dinâmica, principalmente hoje em dia nas prefeituras, com esse negócio de OS, principalmente, que contrata, manda embora, essa confusão toda, ela pode estar um pouquinho defasada mas você consegue olhar um pouco para trás e ter uma ideia. Olha, existiam tantos médicos, X médicos. Aliás, existem muitos outros sistemas, tá, pessoal? Existem sistemas de gestão de orçamento, CIOPS, existem sistemas de, de gestão de aplicação de recursos, aí o pessoal que gosta de PDF, fazer scrap de PDF, lá os caras colocam a meta, todo prefeito, isso aí... Isso é coisa que a gente pode evoluir com um, um outro curso, enfim. Mas todo prefeito faz o balanço na saúde das metas, vou construir tantos postinhos de saúde. E depois ele mesmo disse que não construiu. Esse dado está na internet, está relativamente bem escondido, né? porque se cai na mão de jornalista, isso vai virando confusão. Mas esse dado existe. Tá? Essas metas pactuadas, o que, que o prefeito disse que vai fazer, o que, que ele fez, qual o orçamento, de onde veio o dinheiro. Tudo isso a gente tem no nível da saúde. Esses dados são disponíveis. Tem muito dado na saúde que dá para utilizar. A gente nesse curso apresentou mais essa coisa da covid, essa visão geral do tabuíno, mas tem muita coisa que dá para fazer com os dados da saúde. Legal, Diego. Bom, estamos chegando ao final. É, Mônica, Diego, Rafael, não sei se tem mais alguma coisa que talvez a gente não tenha abordado, que vocês queiram trazer algum destaque, alguma algum alerta, enfim, é, para a gente encerrar a aula. Mônica? Beleza? Alê, assim, é, é, quando gente, é uma aula muito curta, né? Uma hora, é, acho que foi muito curto para a gente apresentar tanta coisa que a gente imaginou. Mas, assim, é, acho que o mais importante é que a gente, né, a gente se coloque à disposição para né, ajudar essa turma ou próximas. É, e é difícil mesmo, assim, algumas pessoas falaram no chat, ah, eu estou engateando, mas, assim, a gente, até a gente chegar. Né, ao que a gente analisa Ao que está no monitor a Covid É muito difícil mesmo Mas não desanimem né? é, Eu acho que a gente Fazendo um pouquinho, devagarzinho A gente consegue fazer umas análises Muito bacanas Legal, Mônica é, Com certeza, sim, a gente, Vamos ver se a gente consegue fazer um curso A gente precisaria fazer um curso só sobre é, Dados de saúde né, Para jornalistas Acho que seria bem vamos legal. Vamos fazer, vamos fazer. Para poder explorar isso aí. É... Bom, eu queria agradecer e só falar aqui do, do Luciano. Aqui eu acho que é isso mesmo, Luciano. É, a gente está fazendo com SQL e a gente sempre fala isso em aula. Mas qual software que a gente usa? O que for melhor para você, sabe? Eu acho que é por aí a coisa. Eu acho que não é ficar dependente de um software só. E também não, não é, variar o problema, né? Se você está bem com o software, seja ele qual for, Excel, Paint, qualquer um. Eu consigo fazer com esse, eu uso o que você consegue fazer, né? Mas é sempre bom a gente ir olhando outras possibilidades. E agradecer, Juan, todo mundo, a gente está com contato lá no chat, também tem o nosso e-mail e a gente está lá na Fiocruz para, para ajudar também vocês nessa parte, tá bom, pessoal? Valeu, pessoal. Obrigado aí pela, pela, pelo interesse de vocês no tema e tá estar aqui na aula com a gente nossas dúvidas. e Nós, a Fiocruz, ficamos à disposição de vocês para trabalhar esses dados de Covid ou sobre outros sistemas. E fiquem de olho na, nas redes da, da Fiocruz. Dentro da Fiocruz, a gente tem um Instituto de Comunicação e Informação de Saúde, que é a missão dele é trabalhar justamente também com a área de jornalismo e comunicação em saúde. É, é legal vocês darem uma olhada na, na, nas nossas redes, no, no site do SICT, vou colocar aqui o link, na, o link aqui no bate-papo, e valeu, gente. Maravilha, gente. Mais uma vez, obrigado, pessoal, Mônica, Diego, Rafael. Acho que foi uma semana muito proveitosa, é uma, um banho aí de, de dados de saúde para o pessoal poder, poder trabalhar aí. É, como últimos recados, pessoal, é, quero lembrar que o módulo 5 do curso de LAI já está no ar, inclusive, já, vocês já podem acessar lá o conteúdo, estão os vídeos, tá o desafio, tá o quiz, enfim, está tá tudo lá, é, que é com a Maria Vitória Ramos, né, que é da, do Fiquem Sabendo. Uh, e semana que vem, lembrando que é uma semana que nós temos na terça-feira novamente nossa aula ao vivo com a Maria Vitória, e na sexta-feira temos o debate de encerramento do curso é, com o pessoal da, do Data Datalab, com uh, o pessoal da agência Tatu de Alagoas e do painel jornalismo, é, que são três iniciativas que trabalham com jornalismo de dados em nível local, então, que, enfim, estão aí nessa nessa labuta e, e nesse esforço de, de, de transformar a realidade deles, né? e eu acho que pode, eu acho que vai ser um debate que, que vai trazer muita inspiração, depois de da gente já é, instrumentalizado com essas, desculpem, com essas cinco semanas de, de conteúdo, é, enfim, aí vai ser na sexta-feira esse debate, mediado pela Natália Mazotti, que é uma grande especialista na jornalismo de, de Dados também, é cofundadora da Escola de Dados, e está pesquisando muito o de, de Dados local também. Então, é, bom, fica o convite e a gente se vê na terça-feira que vem, mandem suas dúvidas também pelo chat e pelos canais. Um abraço a todos. Boa noite, gente. Ah, boa noite, pessoal. Olá, gente.